Sou Cláudia Baré, professora indígena e liderança do Parque da Estrela e estou aqui para apoiar a agência Amazônia Real, que é um jornalismo investigativo e independente e, e por ser independente e leva nossa causa indígena a sério. Então eu estou aqui como professora, como liderança para apoiar essa agência, Cueca